Eu sou pai! Eu sou pai! Eu sou pai! Ai! Que loucura isso! Tanta coisa vai ter que mudar! Agora eu tenho que tem que pensar. Pensar em fralda. Aula de futebol, namorada, carro, faculdade. Eu preciso começar a guardar dinheiro desde já. Que curso será que ele vai fazer? Medicina, engenharia, física? Eu não consigo decidir como eu vou investir o meu dinheiro, eu acho que eu preciso de uma luz. É, José, e agora? Ser pai não é brincadeira não, hein? Mas olha, fica tranquilo que pelo menos nos juros e nas aplicações financeiras eu posso te ajudar. Poxa, eu nunca pensei que um gerente de banco pudesse chegar numa hora tão certa. Olha só, eu tô aqui com esses dois papéis explicando dois investimentos. Um com taxa de juros de 9% composta trimestralmente. E a outra de 8,6% mas composta continuamente. E eu não sei qual das duas é a melhor opção. Só sei que eu preciso ter 12 mil daqui a 17 anos. E preciso saber quanto dinheiro tem que investir agora. Então a gente já sabe bastante coisa. A gente sabe que daqui a 17 anos você planeja ter 12 mil reais. E precisa saber quanto dinheiro tem que investir para conseguir isso. A gente sabe também que você tem duas opções de investimento a primeira de 9% de juros compostos trimestralmente e a segunda de 8,6% de juros compostos continuamente e você precisa escolher qual a melhor delas é isso mesmo mas por onde eu começo aí eu é que começo te explicando como funcionam os juros compostos quando a gente tem um dinheiro e quer investir para ganhar juros esses juros podem ser pagos de muitas maneiras diferentes. Pode ser uma vez por ano, três vezes por ano ou muitas vezes por ano. Quando os juros são pagos mais de uma vez por ano, se você não retirar nada do dinheiro, os juros vão sendo somados ao investimento inicial e você ganha novos juros sobre os juros já recebidos. Esse efeito se chama composição. Mas tem muita diferença entre um juro de 8% composto anualmente, por exemplo, para um de 8% composto trimestralmente? Tem sim, José. Vamos por partes. Nos dois casos, a taxa de juros anual é 8%. Mas quando os juros são compostos anualmente, isso significa que ao fim de cada ano, 8% do valor que havia na conta vai ser acrescentado a ela. Ou seja, se você tinha 100%, após um ano você passa a ter 108%. Esse símbolo, por cento, é uma representação de que aquele valor é dividido por 100. Então, 108% é o mesmo que 108 dividido por 100, que é igual a 1,08. Então, se você investiu R$ ao final de um ano, seu crédito será 10 vezes 1,08. Ao final de T anos, será 10 vezes 1,08 elevado a T. Então, quer dizer que para saber o crédito após o número T de anos que eu pretendo deixar o meu dinheiro, é preciso multiplicar o valor inicial por 1, um, que equivale a 100% mais a taxa de juros anual elevada a T. Hum. Mas e se for trimestral? O raciocínio é o mesmo. Quando os juros são anuais e compostos trimestralmente, isso significa que eles são acrescentados quatro vezes no ano, uma vez a cada três meses. Nesse caso, dividimos os 8% pelo número de vezes que os juros serão recebidos, no caso, 4. E encontramos que, a cada trimestre, serão acrescentados na conta 2%. Quer dizer, no fim de um ano, ocorreram quatro composições de 2%. Ou seja, você vai multiplicar os seus 10 reais por 102%, depois por outros 102%, e mais 102% e mais 102%. E mais 102%. 4 vezes. Isso é o mesmo que multiplicar 10 por 1,02 elevado a quarta. Ah, entendi. Isso é para um ano. No caso de dois anos, então, ficaria assim, é 10 vezes 1,02 elevado a 4 vezes 2, que é 8, e se for em 3 anos, vai ser 10 vezes 1,02 elevado a 4 vezes 3, que é 12, e assim por diante. Isso mesmo. E para saber se os dois investimentos dão o mesmo valor, basta fazer a conta para um ano. Assim, para a composição anual, o valor obtido vai ser 10 vezes 1,08, que é R$ 10,80. E para a composição trimestral, vai ser 10 vezes 1,02 elevado à quarta, que é R$ 10,82. Então, quando a composição é feita em mais vezes, realmente o valor que a gente recebe é maior. Isso mesmo. Embora as duas taxas sejam de 8% ao ano, a maneira como elas são compostas modifica o que a gente chama de rendimento anual efetivo. No primeiro caso, com a composição anual, o rendimento anual efetivo é de 8% mesmo. Mas no segundo caso, com a composição trimestral, o rendimento anual efetivo é de 8,2%. Então, quanto mais composições, maior vai ser o meu rendimento, não é? É verdade, mas isso tem um limite. O seu rendimento não vai aumentar para sempre. Vamos considerar uma taxa anual de 7% composta mil vezes e depois uma de 7% composta 10 mil vezes para ver o que acontece. 7% equivale a 0,07. Então o primeiro passo é dividir esse valor por mil para saber quais serão os juros de cada composição. Esse valor a gente soma aos 100% existentes, ou seja, a 1. Um. E o resultado vamos elevar a 1.000 que é a quantidade de vezes que vamos receber os juros por ano. Nós também podemos realizar todas essas etapas de uma vez só, colocando os valores na seguinte expressão. 1 um mais o valor dos juros anuais dividido pelo número de composições, elevado ao número de composições. Então, para o mesmo valor composto 10 mil vezes, teremos o que dá 1,0725079, ou seja... Um rendimento efetivo de 7,25079% ao ano. A diferença entre essas duas porcentagens já é muito pequena. E se você calcular o rendimento para qualquer número N maior do que 100 mil, o resultado será sempre o mesmo. 7,25082, ou seja, o crescimento do rendimento é finito e se estabiliza no valor de 1,0725082, que é o que chamamos de limite superior dessa sequência. Quer dizer então que mesmo com a potência muito elevada, essa sequência vai ter um limite superior? Vai sim! E para esses casos, em que o número N é muito grande, a gente utiliza uma constante matemática chamada E. O número E é também chamado de número de Euler em homenagem ao matemático suíço Leonard Euler, um dos grandes estudiosos de suas propriedades. O número E é muito importante na matemática e aparece em vários tipos de cálculos. É definido como o limite da sequência 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n cresce ilimitadamente. O matemático suíço Johann Lambert, em 1761, e posteriormente Euler, demonstraram que o número E é um número irracional, e sua aproximação com 10 casas decimais vale 2,7182818285. Então, quando o valor de n for muito grande, nós podemos escrever aquela função da seguinte maneira. 1 mais 0,07 sobre n elevado a n e deduzir que é aproximadamente igual a e elevado a 0,07. E para conferir, a gente utiliza o valor de E e eleva a 0,07. E isso dá aproximadamente 1,0725082, que é o mesmo valor que tínhamos calculado utilizando a outra expressão. Puxa, é mesmo. Então agora eu já sei. Para juros compostos eu utilizo essa expressão: 1 um mais os juros sobre o número de composições elevado ao número de composições. É isso aí, José. O mais importante você já entendeu. Agora vamos resolver o seu problema? Ah, vamos sim. Como eu tinha dito, a primeira opção é um investimento com juros de 9% compostos trimestralmente. Quer dizer, com quatro composições. Então se eu investir uma quantia P, eu vou ter P vezes 1 mais 0,09 sobre 4 elevado a 4 em um ano. Lembra, depois de 17 anos eu preciso ter 12 mil. Então... P vezes 1 mais 0,09 sobre 4 elevado a 4 vezes 17 tem que ser 12.000. Então, P vale aproximadamente R$ 2.642,87. Agora, para juros de 8,6 compostos continuamente, a situação é a seguinte. E elevado a 0,086 em um ano e E elevado a 0,086 vezes 17 em 17 anos. Então, o investimento inicial P vezes esse valor deve ser igual a R$ 12 reais. O resultado é que P é aproximadamente R$ 2.781,26. É isso mesmo, José. Então, se você optar pelo primeiro investimento, vai precisar depositar R$ 2.642,87. E se optar pelo segundo investimento, Vai precisar depositar R$ 2.781,26. Agora você já consegue decidir, não é? Com certeza o primeiro investimento é melhor. Mas eu nunca imaginei que uma diferença de 0,4% entre os investimentos iria aumentar quase R$ 140,00 o investimento inicial. Com esse dinheiro eu vou poder comprar uns bons pacotes de fraldas. É, vai poder comprar as fraldas. Mas sem esquecer de deixar a faculdade garantida, hein? Agora é só passar aqui no banco para depositar o dinheiro e curtir o crescimento do filhão. Até mais!